Solinho está lá na frente, passando em frente à delegacia. Andando de bicicleta, em frente à delegacia. Eu estou em frente à casa dele. Ele está rompendo ali com a casa de bicicleta. Olha Bom, agora vai atravessar aqui. Olha o solito! Vai dar mais uma montada pra cima! Eu percebi que eu estou aqui agora! 94 anos. Andando de bicicleta aqui, Cristais pais paulistas. É. é isso aí, Sr. Olívio. Você está tá de parabéns, viu? Ela tá. Essa bicicleta tá na, na catraca mais leve. E assim é, tem que governar ela muito no, no volante. Você está de parabéns, Sr. Lívio. Parabéns mesmo. Nós filmamos. É. Essa caminhada do senhor hoje. Eu tinha um senhor aí, que, que idoso. Aí os filhos. Falou, pai, o senhor vai vender essa bicicleta. Falei, não, mas. Eu ando por aí tudo, não aconteceu nada. Falei, mas é fácil, é perigoso. Porque... Previsão, visão, ouvido, tá, não, não escuta bem. Ele andou de uma deu uma resbalada nele. Aí os filhos falam assim, né? Eu falei, pai, o senhor não vai andar de bicicleta amanhã. Aí pegou e a vendeira bicicleta do velho. Mas ele, Como que chamava, senhora? Ele chamava, ele tinha pedido senhor. Senhor? O senhor morava ali, naquela casa do lado da cadeia. Mas o senhor anda de bicicleta com muita atenção, né, Sônia? Ah, vai devagar. Compensa parar, às vezes, atravessar a pé. Atravessar a pé, é. porque aí o senhor olha para trás, o senhor vê que está vindo alguma pessoa, né? Fazer a infelicidade de uma pessoa, né? É. Porque é triste o motorista que atropela um, uma pessoa, né? É. Há tá muito problema. Se for somente a pessoa que foi atropelada, é. né? A Mas... pessoa perde a vida e o, e, a, e o que atropelou ficou aquele remorso. Não apaga nunca. Fica lá. É. É. Ei, mulher, o senhor está andando na, na bicicleta nova hoje aí? O senhor tem o triciclo? É. Tem uma, nós falamos carretinha, mas é triciclo. Aquela lá ajudou a fazer propaganda para a Dra. Catiúcia. Eles colocaram ah. o né? Ficou bom. Ficou bom. Foi bateria, só que gasta muita bateria. Pra, pra, pra, pra manter o som, né? É. De vez em quando trocar, um, levar pra carregar e é assim. A árvore tá ali, né, Solinho? Ela tá lá, tá de folha nova agora. Renovada? É. Não trocou folha. Medias ah. que troca folha. Ah. É isso aí, só Um abraço para o senhor. Nós já estamos chegando às 10h27. 10 h 10 É, 10h30. Né? Olha lá, o senhor. Olha o senhor. Olha o molhar. Olha o milton. Né? o bicicleteiro. Mas quem. Aqui tem a, a gasolina, é aqui. É. Aí, aí o senhor puxa eles. É. Eu vou falar para o senhor uma coisa, Guarda Solívio. Eu fiquei uns três anos sem andar muito de bicicleta. Só na minha cadeira de roda. Só andando de carro. E me deu uma dor no braço, eu fui reclamar com o meu filho, ele é médico. Seu pai, o senhor tem que andar, fazer exercício, fica só deitado? O outro é professor de Educação Física, foi o professor de Educação Física que falou para mim. E eu comecei a andar, o Solívio, hoje eu já rodei lá no quarteirão de casa, fiz umas subidas boas. É. é, eu tô querendo acabar com a minha barriga, viu? É, e diminuiu, diminuiu bem. Diminuiu bem e eu tô, tô querendo ficar que nem o senhor, no estilo do senhor, fininho, gente fina. É, é. E, e eu pegar a pista por aqui, né? É, e o senhor é um estímulo a gente, viu? E um estímulo para muita gente. É. Porque o senhor andando, o senhor está dando vida para o senhor. É para quem fica acomodado. Né? É, desafia a pessoa, né? É. Vamos andar, né, Sr. Olívio? Vamos andar. Andar de bicicleta, Agradecer andar a, a pé. Deus daquilo que a gente faz de bom. Né? Agradecer a Deus é. e tocar a vida para frente. E e aí vi essas pessoas que estão vivendo, às vezes. A vida é dois caminhos, um certo e um errado. Né? E é fácil de conhecer o errado. Pega o caminho bom, a né? gente se sente feliz, graças a Deus. Fazendo o bem né livro. É, sempre Correto. procurar, ajudar aquelas pessoas que precisa de uma de uma bênção, de uma mão, de um amigo. Né? Uma palavra uma amiga. palavra amiga, é tão bom. Isso aí. O senhor já recebeu é, muito eu, incentivo, né, Solinho? Já, Lido? muito. ganhei um presente. Uma bênção de Deus. É difícil a pessoa falar, não. Né? Sempre você recebe as coisas boas. O coração do homem, ele tem muito amor é. lá dentro, mas ele precisa de desenvolver, né, só. Principalmente a, a classe pobre que ela é sofrida, né? Nunca sofreu, quer dizer, já sofreu tanto na vida. Às vezes sente o dia de hoje, sente feliz, né? É. A que ele está distribuindo de bom. Uso fluindo também. É. Que que de primeiro era muito difícil, né? Uma caminhada muito muito, muito. Com muita dificuldade. É. A bicicleta do seu livre está aí. Ó. Tem até uma campainha dela aí. né? campainha que é. não fabrica mais. É. é do Japão. Essa aí veio do Japão. Ela quebrou falta alavanquinha. A alavanquinha dela aí. Mas dá de tocar ela pra frente. Só dá pra avisar. Um abraço pro senhor mais uma vez, Solívio. Agora o você chegou em casa, eu não vou ficar tranquilo, porque o senhor está em casa. É coisa boa, né? Chegar em casa, né, Solívio? Vai tirar É. Chegar em casa é bom demais. Agora, nós tomamos água gelada. O senhor bebe água gelada, Solívio? Isso é uma botifé. Ei, uma talha de barro, até tá natural, né? É, eu sou meio de água gelada. Eu também não gosto de água gelada não. pode prejudicar, né? É. Uma talha dessas antigas. Águas... Aí, água, água, conservo geladinho. E lá em casa eu uso mesmo é, é, é a talha também, é. de barro. E fabrica ainda. Tá? Fabrica? É. Tem, tem coisa boa é de aí. de Itaú, né? É. Itaú. Tambaú. Tambaú. Tem Jardinópolis, é... também, acho que tem é. uma rolaria uma que faz isso. Deus abençoe, Solipe. Amém. Aí o, aí o senhor atravessa com cuidado, que é. agora que eu vou... Vou ver o senhor atravessando só sem, só empurrando a bicicleta. Aí, ó. Chegando, Chegando em casa. Da árvore. Aí, a árvore. Aí, ó. Esse eu sou livre. 94 anos. Sou livre. O senhor é, é um, um exemplo para a gente. Trabalho. Ele foi lá para vender as pastas. Ele fabrica uma lata, ele faz duas e ele não perde tempo. Não perde tempo. Está sempre trabalhando. Aqui em Cristais Paulista. Deus abençoe, senhor Deus abençoe. O senhor é muito especial.